Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo do canal Trabalhar em Casa Ganhando Seja muito bem-vindo E este é o meu terceiro vídeo, certo? Que eu estou fazendo uma sequência de vídeos E eu já falei sobre projeto no primeiro vídeo Sobre nicho no segundo vídeo E agora nós vamos falar sobre Aonde buscar produtos, certo? Então se você fez o projeto, já definiu o... o o seu nicho de mercado agora você vai é, buscar produtos para você vender Porque você precisa é, de um produto para poder vender, tá? Eu vou deixar aqui abaixo, eu vou deixar aqui o link para que você se inscreva é, Caso você não tenha sido inscrito já no canal, no, no site da Monetize e no site da Hotmart, certo? Eu não faço parte da Eduz né? Nunca fiz cadastro na Eduzo Então eu não tenho o link lá Mas esses dois eu vou colocar aqui Então Hotmart e Monetize E lá, é, o que são essas plataformas? Tá? São sites grandes é, Que estão aí há muitos anos E lá existem milhões de produtos tá? De vários nichos diferentes Então você tem No caso da Hotmart Você vai ter somente produtos é, digitais certo Então são, são e-books são sites de compartilhamento, são é, sites de vídeo, cursos, é, workshops, né? mas produtos digitais. Ou seja, a pessoa compra, recebe um link e aí ela vai ter acesso é, para o resto da vida. É, no caso da Monetize já muda um pouco tá? No caso da, da Monetize ela também tem produtos físicos E eu tenho trabalhado com alguns produtos físicos E tenho obtido alguns resultados bem legais aí, certo? Nunca tinha trabalhado com produtos físicos Porém é, já encontrei algumas coisas e tive algumas vendas aí Então, é, então um, um Hotmart mais produtos digitais e, e Monetize também tem produtos digitais com produtos é, físicos tá bom vou deixar o link aqui você se cadastra em uma dessas plataformas então aí nós vamos fazer agora então nós montamos um, nós vamos ver qual tipo de projeto agora qual o nicho atuar e agora os tipos de produtos a serem vendidos tá certo então é isso aí se você quer saber mais sobre marketing digital vou deixar no link da descrição o link do curso fórmula negócio online tá que Desde 2014 tem mudado milhões de vidas aí, mais de 25 mil alunos, tá bom? Um grande abraço e até mais.